beleza pessoal estamos aqui com Brawl Stars novamente vamos ver aqui o nosso novo Brawler que vamos testar hoje vai ser o quem é que é mesmo o bull temos o bull a rosa e o rico ainda para testar hoje será dia do bull vamos melhorar o bull para começo de conversa Nós vamos pegar ele e vamos upgrade a e oh -oh. selecionado é vamos ver tudo que a gente tem de graça né sempre brota algumas coisinhas vamos ver o que tem de graça tem isso aqui rapaz 100 pontos de poder em qualquer Brawler Cara, eu vou botar no Buu Porque o Buu é o que eu vou usar hoje Então, melhor usar ele agora Show de bola Mais uma cor de graça Daryl, Mega Caixa Olha ali, rapaz, temos o um visual do Mega Caixa Para de dançar, bicho Quero ver. Olha ali, parece um barril Novo Barrel, Daryl <risos> Peso pesado, que massa Muito, legal. Né? Mais um Mais um para testar Daryl e... Tudududum. Daryl Mega Caixa Olha ali, rapaz, muito bacana Pegando aqui tem mais uma Uma reação do Daryl Nossa, esse Daryl rendeu Vamos pegar fichinhas Fichas, muito bueno Agora vamos voltar aqui para, umas ver, tem Brawl, notícias Tem alguma missão ainda não Vamos aqui, nova temporada o que, que eu posso pegar de graça? Não posso pegar nada. Caixa grande! Estamos na caixa grande. Muito bem. Caixa grande. Abre caixa grande. Está ter mandando. Dinheiro. Shelley. O Daryl. Parece o rico. É o primo. Isso. Ó. Mais alguma coisa de graça? Ainda não. Vamos ver, tem mais alguma coisa piscando antes do jogo? Temos amiguinhos, amiguinhos. Sofia, vou te aceitar, Sofia. Muito obrigado pelo convite. Ah, vamos ver, novo evento. Vai ser, vamos pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui. Pique e gema. E vamos jogar. Vamos ver agora o que a gente consegue fazer, pessoal. Não esqueçam de deixar o joinha no vídeo, muito importante dar aquela força. Vamos jogar com o BOOM. Vamos ver se a gente consegue passar da primeira partida sem perder essa é a, é a ideia. O Bull a princípio é um tanque, né? Ele é o um peso pesado. Então eu tenho que tomar a frente. Mas apesar que esse cara aqui. Ele também é. Ele é, também é meio tanque, né? Esse... Ah, já morri. Caraca! A Rose me patrolou. Nosso time tá ganhando ainda. Ele dá tipo um rush no especial dele, dá uma, uma rushada Deixa vem, deixa vem O time vem tranquilo Eu gosto do que tem pouco no time Porque o, o pouco ele, ele recupera a vida dos amiguinhos, né? Ele não é egoísta Mata a Shelly. Aí, boa! Aí, levamos o Barley Sai daí, time! É tá tudo envenenado 7x0, o time é bom, o time é bom É bom, time é bom. Vai, ah, vai, tá envenenado. Fuja, estou agarrando. Pega a gema, pega a gema. Eu <risos> só tenho uma. Não, era bom, não era bom. Cara, esse especial do do, do Bu é muito estranho. Eu não aproveito. Olha que eu tô, que eu tô, Tá 8x3. Vamos lá. Vamos pegar, tentar. Olha, se a gente tiver uma vitória já tá, tá de bom tamanho, porque olha. Eu, eu achei estranho esse bull, pelo menos. Pelo menos o especial dele não, não é tão proveitoso. Ai, misturou. Nossa senhora, a Shelly foi violenta. Ih, rapaz, tá, tá muito parelho o jogo. A gente volta sem munição nessa né, tal de nova atualização. Aê, foge. Foge, Bu. Foge! Vem me matar, vem matar, vem me matar, vem me matar! Aê, vitória, Vitória! 12 é oito, boa! Beleza, uma vitória já sabia que não ia ser craque! esse boom vai ser difícil, não é o meu, ele é bonitão assim, estiloso e tudo mais, mas ele lembra o lobo, o lobo da DC mas não é o meu estilo de player né, o Poco, até o Barley é mais o meu tipo o El Primo eu curti, ele como tanque, mas na porrada, bora lá é o El Primo daquele especial do El Primo, que ele vai pra cima, esse aqui ele parece dar uma ruxada, mas uma ruxada meio bugada a gente tem aqui um, um cara com skin de Mega Caixa que parece Bob Esponja Tem um Barley escondido aqui. Atira! Olha, oh, veio o Barley. Estou traumatizado com essa tal de rose aqui, porque.. Aí é, beleza, catar gemas. Tá 4x0 de gemas. Volta time! 5x0 de gemas. Recupera minha vida. Eu tô aqui no, no catagema, literalmente. Tira pra lá, ô, bobo. Aí, levamos. Ah, é meu. Nossa, também vou tirar um da Shelly agora. Vou até me retirar aqui um pouco. Eu tô com 7 das 9 gemas do time. Aí, leva aí. Aí, beleza, tô com oito. Vem, vem, time, vem, time. Ah, maldição. Aí. Volta, volta, volta. aí ah, tô com... Só eu já tô com 11 Então, eu ficando vivo é o que conta. Vai lá, professor, me protege. Sete, seis, cinco... 4, 3, 2, olha aí, rapaz, já não vamos sair tão, tão, tão, tão tão na derrota. Viu? Temos mais uma vitória. Olha o Sagaz foi o, o crack. Então, se perdemos, já, já vamos sair no 2x1. Um. Ou seja, já é na vantagem. É isso. É aí que eu me refiro. <risos> Bora. Vamos aparecer mais coisinhas, vamos jogar vamos esperar pessoal, não esqueça de deixar o joinha que pudesse se inscrever aqui ó, oh, time bom eu, o coach e o Poco um Poco lembrando que ele, o especial dele é recuperar a vida do time né ele é um, ele é um player solidário mata, mata atira, não disso ah, o cara quer fazer um estrago e não consegue Atira meu! Boa! Tem um coach escondido ali. Ai, também não é o primo das ideias. Também sei fazer isso. Ah, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, oh, 6x0, vamos lá time, vamos lá time, volta, volta, volta, 7x0. Voltei com munição cheia. E meu rush na mão. Boa. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um gem. Vem, seus loucos. Vocês querem tretar com os caras? O cara que tá com 8 gemas vai tretar pra cima do primo, sério? Aí ele. Levar esse é o primo. Levar esse bar ali também. Vem, vem, vem, vem. Aí rapaz, 3 a 0 bem bonito A bateria tá fraca, já me anunciou, sai bateria Aí 3 a 0 vamos tentar fechar pelo menos 5 partidinhas Ó, oh, mais uma missões, missões, missões, missões, missões Vamos tentar fechar pelo menos 5 vitórias aqui antes Ou pelo menos 5 partidas, né, antes da derrota a gente perdendo paciência. Ah, recompensas. Vamos abrir caixinhas. Moeda, pouco e cold. Próxima é. Gemas, muito bem. Caixa grande. Moedinhas. Cold. E rosa. A rumorosa. E o rico. Não joguei com o rico nem com a rosa ainda. E nem com aqueles outros novos que apareceram. Então. Bora mais uma. Temos um 3 a 0 Agora vamos para o quarto Quarto assalto Eu E aqueles dois ali que eu não tenho ainda Eu não tenho, eu não tenho coordenação para mandar a reação e atacar ao mesmo tempo Aquilo ali é a tal de torreta, né? No creative tinha uma torreta também, eu gostava Tem alguém perdendo moedas ali, pessoal mim Tá vendo, Não é o primo ali Olha assim, o primo deles tá meio Meio estranho que eles estão deixando a gente matar eles na facilidade Bizarro. Tem um rapaz. Tem um com 70 de vida. Só volta, volta, volta, volta, volta. Achovable. Ah, tomei um socão nas ideias. Ah, puxa, puxa, puxa. Pega, pega, pega. Desce, desce, desce. Tô com 6 gemas. Pega aí, gurizada. Pega e desce. Vamos fazer uma quarta vitória bem bonita. Bora. Ah, vem, vem, time. Vem, time, vem, time, vem, time. Boa. 3x0. 4x0 nas vitórias. Olha aí. Um bom. Tá rendendo Conseguimos nas vitórias, né? Invejosos dirão de... que é sorte. Ó, vendo? Cê tá ali, ó. 4 de 5 batalhas. Vamos para a nossa quinta e esperamos mais uma vitória. Mais alguma coisa para pegar de graça? Tá piscando ali umas moedinhas roxas. Olha ali, rapaz. Dá para coletar. 25 Bowers. Do bull. Ah, do bull, rapaz. Eu sou burro. Estou jogando com o bull sem fortalecer ele. Vamos jogar essa última com o bull Full Power. Cadê o bull? Vamos melhorar. Vamos melhorar o Bull Vamos melhorar o Bull Aí, agora sim rapaz, estamos poderosos Quer ver? Agora que ele tá super ultra mega power poderoso, vai morrer É sempre assim Olha <risos> ali rapaz, tem o um Minion e o um, um Bender Do Faroeste Vamos lá, vamos lá, não podemos perder <coughs> Quero levar esse Barley Beleza, tem o um Primo aqui Tinha um primo aqui escondido Vamos levar essa Shelly Nossa o, o Minion O Minion ele é muito louco Beleza o Borley, o Borley está triste Aí levamos o Borley Parece que ele fala assim, te amo demais <risos> O time deles é virado só meu primo Eu ah, vou morrer Ah, morri Fui confiante demais e morri Vai time Desbuga, aí 8 um. Tu tá doido, rapaz? Tu quer pegar Cadê? Aê, moleque! Volta, time! Tô 3 a 0 3 a 0 eu vou dar uma ruxada de um segundo <risos> Moleque, 5 a 0 Fechados com o nosso amigo BOOM! Conseguimos, pessoal! Fechamos aí, classe 5, mais as vitórias, mais troféu, vencemos 5 batalhas, ganhamos as gemas, ganhamos tudo, Isso aqui foi 100% de aproveitamento. E conhecemos nosso, nosso, nosso, nosso novo Brawler, o Boo Vamos pegar aqui, temos caixinhas pra pegar. Se for de graça a gente pega, se tiver que pagar a gente devolve. Colt, é o primo, tá. Eu queria pegar, eu quero pegar fichinhas de quem eu não joguei ainda. E daí eu já posso fazer que nem eu fiz com o burro aqui. Melhorar, mas antes da última, né? Deixar de ser burro que nem eu hoje. Ó, oh, o Daryl já tem fichinhas. Boa, Daryl. Anita Anitta, nosso amigo urso, já foi também. Fechou, pessoal. Essa aqui foi a nossa jogatina com o burro. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham curtido o nosso canal Braseiro. É só o joguinho novo. Quer jogo velho? Retro Games BR 3.0. Quer vídeo-aula e aula de história? Aula de história na web 3.0. Já falei demais e até a próxima.